Muito bem gente, muito bem, estamos de volta com você aqui no canal do Professor Boina, né? É aquele abraço para você que acompanha nosso canal, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva, também ative o sininho para que os próximos vídeos você acompanhe conosco. Hoje um vídeo diferente, é, nós viemos trazer para você uma história espetacular, né? É, de uma lenda, praticamente uma lenda da música gospel no Brasil É um dos maiores compositores que já, já existiu é, no Brasil, né? Na música evangélica, infelizmente mais um que a mídia aí deixou praticamente se esquecer é, Praticamente se enterrar no tempo, né? Como todos, né? Mas nós viemos aqui lembrar, fazer uma pequena homenagem de coração ao cantor Luiz Castilho e seu conjunto, né? Os irmãos Castilho dos anos 70 e 80 e hoje o cantor Luiz Castilho, que era o líder, né? É, depois que os irmãos Castilho parou, o líder continuou cantando. Fique conosco, né? Fique conosco que você vai entender o mistério, né? Como Deus usa o homem é, na simplidade, igual usa esse homem, Luiz Castilho. Luiz Castilho começou a cantar com apenas 5 anos de idade, hein? É, com apenas 5 anos de idade ele já começou a cantar nas igrejas e depois é, foi passando o tempo, é, é claro, né? É, se tornou adulto em mil 976 1976 para 1977, ele gravou o primeiro compacto, né? É o primeiro compacto numa gravadora em São Paulo, chamada Discoteca Recanto dos Evangelhos... É, aliás, Discoteca Recanto dos Evangélicos Não, gente. É Discoteca Deus e Amor, né? Confundi a gravadora aqui agora, né? É, na época de 76 para 77, era apenas ele e a Ana Castilho, né? Era Luiz Castilho e Ana Castilho, e o título da, é, do, do Compacto era Deus Divisões. Uma linda música de composição do próprio, é, se eu não estou enganado, tinha duas músicas, uma de cada lado, né, do disquinho, era, era um, um, um, um disquinho bem pequenininho na época, né, é, começo, né, começo do sistema de som de, de música do Brasil era assim mesmo, né. 1976 para 77, o primeiro trabalho de Luiz Castilho, Deus de Visões, Luiz e Ana Castilho, pela discoteca Deus é Amor. Esse era apenas o início, pois ali nascia um grande compositor da música evangélica, que faria grandes sucessos, é, que até hoje é gravado aí pelos cantores atuais da música evangélica, né? É, muitos já regravaram seus, é, as suas músicas, muitos é, solicitaram músicas inéditas para serem gravados é, e foram gravados por eles e fizeram grande sucesso. Né? Cantor Júnior é um deles, irmãos Viana também né? é, grava música, muitas músicas, Luiz Castilho até hoje, é, e muitos outros por aí, né? É, os gaúchos, eu não lembro o nome agora, né? mas tem um gaúcho. É, que sempre grava a composição do Luiz Castilho. E, enfim, né, muita gente, muitos cantores, muitas regravações é, foram feitas ao longo desses anos, né? Mas e, de 76 para 77, Deus Divisões começou apenas com Compacto, depois veio uma participação é, em, em um disco, né? Só que é, com várias pessoas, né? É, o nome do disco, deixa eu ver aqui se eu lembro, né? É, deixa eu ver, Canta, can, Cantar, Cantar, Cantar. É, aqui eu não tenho título, né? Mas era um disco vermelho. E, e você vai ver aí né, na foto, né? Você está vendo na foto aí é, que ele gravou juntamente com a Aninha e Ricardinho e os irmãos Dal Ponte. Aqui a fotografia dos irmãos Castilho, ainda bem novinho, né? Eu creio que seja do ano de 76 para 77, alguma coisa assim, né? É, logo no in início, é, na época, eles gravavam aí com outras pessoas, porque as gravações eram muito caras, né? É, as gravações, a gravação num disco naquela época era um dinheiro violento. Não é igual hoje, aí, que qualquer pessoa se grava um disco, né? Em fundo de quintal, mas naquela época tinha de saber cantar, né? Tinha de saber fazer o negócio, senão o gravadora não gravava mais de jeito nenhum, né? E esses aqui sempre souberam, né? Sempre foram os melhores. Sempre foram os melhores, sempre cantaram para Cristo. É, ao invés de muitos cantores aí hoje em dia, né? É, que cantam apenas para é, rendimento próprio, né? É, para poder é, subir na vida, ganhar dinheiro nas costas de muita gente por aí. Muito bem, mas esse não é o assunto, né? Depois dessa gravação, né? É, com a Aninha e Ricardinho Com os irmãos Dal Ponte Veio outra participação de um disco de, Novamente na discoteca Deus e Amor Cujo título era Os Valores a Serviço do Senhor é, Tinha algumas feras lá com ele né Sofia Cardoso Luiz Castilho junto com Agil a Pereira, Sofia Cardoso e, part, e algumas participações Também né é, Valores a Serviço do Senhor Gravado pela discoteca Deus é amor da saudosa Araci Miranda, né? É, Luiz Castilho, nessa época, já gravando aí é, com seus irmãos, Irmãos Castilho. Mas em 1977, aí veio o primeiro disco, né? É, dos Irmãos Castilho, esse inteiramente dos Irmãos Castilho, e que lançaram eles né, em ritmo nacional, que ficaram conhecidos conhecido aí pelo Brasil todo, né? Ele vive eternamente. Olha só a capa dele. Aqui nós temos uma é, uma restaurada na capa, né? Porque isso aqui é coisa muito antiga. Temos uma garibada na capa para não ficar tão feio, né? Ele vive eternamente. Uma gravação da gravadora Estrela da Manhã, produção do saudoso cantor Mateus Jensen Esse lançou, ele jogou os irmãos Castilho para o Brasil todo, inclusive naquela época em 77. É, pouquíssimas emissoras evangélicas no Brasil, é quase nenhuma, né? Me parece que tinha alguma lá no Rio de Janeiro e a famosa rádio Marumbi apenas do cantor Matheus E esse disco levou a o nome dos irmãos Castilho a ser conhecido aí pelo Brasil todo, é toda a América do Sul, é praticamente foram ficaram conhecidos em todas as partes, inclusive aqui em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é para quem não sabe, Luiz Castilho é original de Ribeirão Preto, né? Ele nasceu em Ribeirão Preto. É, eu lembro que ele passou aqui nos anos 80 para cantar na igreja Assembleia de Deus, mas nunca mais ouvi falar que ele, ele voltou a Ribeirão, né? É, até nas redes sociais você pode encontrar que ele é original de Ribeirão Preto e hoje vive na, regi é, na, na região de Rondônia, né? É, vive numa, num pequeno lugar lá é, de Rondônia é, em uma chácara que é de propriedade dele e da esposa né, é, me parece que vive lá com um dos filhos também é, se eu não estou enganado, muito bem é, depois de 77 na sequência a gravadora Estrela da Manhã achou por bem lançar mais um disco né, e agora sim, estou vendo Deus mais uma vez, Irmãos Castilho para todo o Brasil que também estourou né na época é, fez muito sucesso na, na rádio, vendeu muitos discos e mais uma vez aí o nome deles sendo espalhado pelo Brasil todo, esses irmãos louvando ao Senhor em todas as partes onde ia as igrejas cantavam seus belos hinos onde ia tinha pessoas louvando ao Senhor com essas belas é, letras feitas pelo próprio é, Luiz Castilho e cantado na época pelos irmãos Castilho né? cada um fazia é uma pequena participação, mas o, o maioral de todos aí era o Luiz, né? Luiz, ele fazia as composições e cantava, canta muito até hoje, né? Canta muito até hoje, hoje já tá com 69 anos, fez há poucos dias atrás é, dessa gravação, mas tá cantando muito ainda nos dias atuais. Muito bem, é, aqui nós temos alguns relatos aqui que em 1980 é, eles tornaram a lançar mais dois discos de uma vez né? só que o projeto era diferente dessa vez é, não só os irmãos Castilho vinha lançar um disco em 1980 mas também é, eles lançavam aí uma dupla individual né eles lançavam uma dupla individual na época em, em 80 eles lançaram Presente, Passado e Futuro é, com os irmãos Castilho né o Valdir Castilho, o Luiz Castilho, a Ana, o Antônio e o Walter, e também já lançaram um projeto diferente, paralelo, é... a dupla revelação, a dupla revelação com ele e somente o Valdir Castilho, né? Que foi um estouro também, né? O primeiro disco da dupla revelação em 1980, com o título Aonde Está Você, produzido pela Louvores do Coração, hinos maravilhosos nunca deixaram a desejar as composições do Luiz Castilho todos eles um espetáculo é uma pena né que é, segundo os entendidos né é, os trabalhos eram lindos demais mas as gravadoras nunca deu aquele respaldo aquele, aquele, fez aquela produção espetacular de, de como se diz né orquestração né Sempre foi uma orquestração simples, humilde, mas a voz deles e a composição arrebentavam, né? Como sempre, até hoje, é, as gravações de Luiz Castilho são as melhores, né? Muito bem, é, em 81 ele, eles arrebentam mais uma vez com mais um lançamento, agora somente com a dupla revelação, a decisão de um menino, a decisão de um menino, somente Luiz e Valdir Castilho arrebentavam no Brasil em com uma das melhores duplas sertaneja evangélica que rena... é, renascia, né? É, no comecinho dos anos 80, começava a se despontar é, somente os dois. Inclusive, esses dois é, chegaram a ter programa de rádio é, alguns anos atrás na Rádio Marumbi. Eu lembro que na minha juventude eu escutava o programa dos dois. Era apenas 10 minutinhos, né? Era apenas 10 minutinhos, mas valia a pena de ouvir. E eles apresentando os trabalhos desde os discos. Uma simpatia tremenda, uma humildade. Todas as vezes que eu tive o prazer de conversar com o Luiz, ele é muito humilde, muito simples, mas não deixa de ser um grande profissional. É, agora, atualmente, com é, algumas músicas novas, sempre inovando, é, nunca é, se encostando no passado, né? Porque tem pessoas que se encostam no passado, né? Tem cantores aí. É que eles ficam, gostam de ficar regravando música véia, é, 30, 40 anos atrás, tudo bem, né? É, são músicas lindas que fizeram sucesso, e até hoje é bom de se ouvir, mas a pessoa se renovar a cada dia, não trocando, né? Não entrando nessa mundiça que tá aí, é, esses trabalhos aí que não vale a pena, pessoas copiando, né? É música do mundo, fazendo essas anarquia. Mas Luiz Castilho se renova, ele faz novas músicas, novas composições, e sempre... É, dando aquele toque especial pois você ouviu Irmãos Castilho e Luiz Castilho é algo in, único é algo único não há cópia não há como copiar pois eles são é, imitáveis como diz o outro né? muito bem, em 81 eles lançam é, a decisão de um menino é, na voz da dupla revelação é, e prosseguindo carreira né? prosseguindo carreira é, mais tarde a dupla lançaria mais dois discos, que um deles também até hoje é muito bem tocado, mas é, aqui nós não temos a data pre precisa, né? mas depois disso, de 81, eles lançaram, os irmãos Castilho lançaram mais A Força do Vento, pela gravadora Louvores do Coração, nós não temos aí a data. É... precisa, né? De quando foi lançado. É... que mais aqui? A Força do Vento. Deixa eu ver aqui nos meus, nas minhas escritas. A resposta de Pedro, também, né? Que tá aparecendo aí a foto agora. É, foi lançado entre... Mais ou menos em 83, 84, uma coisa assim, né? Nós não temos aí a data precisa que foi lançado esse disco, né? É... e o último... É, o último trabalho, a última gravação feita pelos irmãos Castilho junto Foi Aonde a Sarsa Queimava e, é, Essa foto que está aparecendo aí Inclusive eu não, eu não consegui uma foto é, do CD atual né, Que foi remasterizado para CD Eu peguei uma foto mesmo do antigo LP né? Aonde a Sarsa Queimava Como todos os lançamentos, nunca deixou a desejar Músicas maravilhosas, muito bem cantada muito bem retimada um trabalho espetacular hoje com mais de 40 anos de carreira Luiz Castilho ainda está aí cantando aí é, voltou à mídia né, depois que as redes sociais entrou e voltou à mídia voltou a cantar é, nós estamos gravando aí praticamente no mês de outubro é, para você que vai ouvir essa gravação mais tarde é, eles estão lá pro lado do Paraná né, todo final de ano eles viajam para o Paraná para reencontrar né, o grupo, né? É, eles não estão mais juntos, mas todo final de ano eles se reencontram e fazem aí algumas apresentações nas igrejas lá do Paraná. Muito bem, é, depois da, da, das gravação, a força do vento e a resposta de Pedro, é, a dupla revelação volta a gravar novamente, né? É, a dupla revelação volta a gravar novamente, Segundo os críticos, né? Jesus em Cafarnaum. Esse disco, não sei porquê, mas não teve tanta aceitação. Né? É, tanto em parte de orquestra como as músicas, não teve tanta aceitação, mas quem gosta dos irmãos Castilho, tenho certeza que faz parte da sua coleção, né? Jesus em Cafarnaum, um lançamento também que eu não desprezo, eu acho espetacular, você está vendo aí na foto esse disco azul, é, foi na mesma época deles. ...que eles lançaram aí o último disco... ...com os irmãos... né? ...aonde a sarsa queimava... É, ...mais tarde... ...vieram lançar aí... ...Governador do Egito... ...Os Irmãos Castilho... ...pela Tianir Produções... E ...essa música... Né, ...as outras não teve tanta aceitação... ...mas Governador do Egito... É, ...foi bem aceito... Né, ...e até hoje é pedido... É, ...aonde o cantor vai... ...aonde o cantor é, canta nas igrejas... ...as pessoas pedem... ...essa música foi regravada... Segundo o cantor mesmo, pelo uma, no mínimo as 40 pessoas, né? Então, uns 40 cantores aí já pediram para regravar essa música. Muito bem, e terminando aí, né? Terminando essa fase aí da dupla revelação. Ele abre a sua carreira solo, né? Abrindo a sua carreira solo. É... Sim, em 80, eu, eu tava até esquecendo, em 82 eu não tenho aqui a fotografia mas ele lançou a ilha de pátimos a ilha de pátimos é um trabalho também maravilhoso aí dos irmãos castilho que quase não, não existe no mercado mais eu inclusive foi uma falha minha não consegui é, a foto desse trabalho aí em, nos anos de 86 mais ou menos 86 87 Luiz castilho lança aí o primeiro trabalho solo que você está vendo na foto aí Moisés Sansão e Elias Moisés, Sansão e Elias, muito bem aceito pelo público em todo o Brasil, e aí iniciava uma carreira solo de algum tempo, né? Pois dele não ia ficar sozinho por muito tempo. Na sequência, passou-se alguns anos, ele lançou a Rainha de Sabá, que também pegou, né? Pegou aí na, no público evangélico, nas igrejas, todo mundo conhece esse disco. Todo mundo é, sabe aí os valores que todas as músicas desse disco tem. É, os valores que até hoje é muito bem respeitado aí pelo público evangélico, né? Muito bem. E na sequência também foi lançado. É, também, é, deixa eu me ver aqui. Ah, agora, agora, agora meus, no meu relatório aqui, eu. eu Ixi, meu Deus do céu. Vai me mandanei né? tudo, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? É, deixa eu ver aqui é, Ah sim né é, Na sequência ele lançou é, Cânticos de Miriam Cânticos de Miriam Também em carreira solo Mesmo na carreira solo Mesmo cantando aí Aparecendo nas capas sozinho é, Mesmo já não cantando mais com os irmãos Castilho né é, Os seus irmãos de sangue Mas a irmã Ana né A esposa sempre fazendo aí aquela aquela segunda né em algumas músicas desses discos da carreira solo eu não vou colocar nenhum nenhuma música dele aqui gente por causa dos direitos autorais os direitos autorais que pertencem às devidas gravadoras nós não podemos colocar músicas aqui mas é no, é, no rodapé do vídeo vai estar os links é, que vai cair direto nas músicas dele você pode ouvir tranquilamente e conferir comigo é, que maravilha que repertório magnífico tem esse cantor e que valor né é um valor especial para a música evangélica infelizmente o nosso Brasil não valoriza as pessoas que realmente deixaram um legado né um trabalho especial é, na música na história da música evangélica aqui você está vendo aí Luiz e Ana Castilho né e, e o Valdir né se reunindo é, pela primeira vez depois de muitos anos depois de muitos anos se apresentando junto é, na região do Paraná é, me parece que é de 2017 essa foto né nós demos uma garibada nela né? para ficar melhorzinho é, matando a saudade do pessoal aí né é, Luiz e Ana Castilho e Valdir Valdir era uma era uma das pessoas que mais acompanhava ele né mesmo depois é, dos irmãos largar de cantar Junto, né? Os irmãos Castilho, o Valdir sempre estava com ele, né? Aqui, irmã Ana Castilho, né? Agora atual, né? 2019, cantando na Assembleia de Deus, juntamente com ele, hoje cantando os dois juntos, né? É, Luiz e Ana Castilho sempre cantando junto desde o começo. É, no comecinho ela fazia dueto com ele e agora também é, voltou a fazer, né? Depois de muitos anos. E aqui mais uma foto. Aqui lá nas, na, na chácara onde eles moram, né? É, tá ele e a esposa, a Ana Castilho, cantando. E um dos componentes dos irmãos Viana, que nessa época, né? Foi fazer uma visita lá, certamente é, atrás de algumas composições para serem gravadas por eles, né? Muito bem, é, temos mais alguma coisa aqui? Deixa eu me ver. Para mostrar, né? O é, que mais temos aqui de foto? Aqui, né? Eu acho que eu não mostrei aqui Ah tá, mostrei sim, essa eu já mostrei é, Deixa eu ver aqui Aqui os irmãos Castilho, né? É, lá em Curitiba é, Lá no Paraná é, Lá no Paraná, cantando aí, né? Depois de muitos anos cantando os dois O, o, o, o pessoal cantando em casa é, Matando a saudade do pessoal né? Fez um vídeo aí, nós batemos a fotos e aqui o Walter, o Valdir e o Luiz juntos, depois de muitos anos que não se apareciam em público, né? É, cantando depois da separação, depois que ele começou a carreira solo, né? Muito bem, deixa eu ver aqui o que mais que temos aqui. É, aqui uma, uma foto né, do casal, é, no casamento deles, né? É, já tá bem novinho aqui, inclusive. Enfim, né? É uma carreira que praticamente que deixou um legado aí, né? Deixando um legado aí para o Brasil, deixando uma história escrita no mundo gospel. Se o pessoal não dá valor, se o Brasil não dá valor nos seus, nós da Rede Saudade Sertão procuramos dar. Aqui uma foto atual do Luiz e da Ana em uma das Assembleias de Deus, onde eles cantam, né? Fazem os seus trabalhos matinais. Aqui nós deixamos aí os nossos agradecimentos né? Ao cantor Luiz Castilho Ao Antônio Castilho Ao Valdir e ao Walter E a Ana Castilho Enfim, aos irmãos Castilho Pelo seu belo trabalho O seu legado foi deixado Para o povo do Brasil No meio gospel Vocês podem ter certeza que Durante muitos e muitos anos Vocês ainda serão lembrados é, Nesse Brasilzão de meu Deus Que Deus possa abençoar cada um de vocês E que um dia, né Deus possa abençoar que vocês pode pelo menos a gravar mais um disco, né Somente para matar a saudade do povo, né Que tanta gente tem saudade de vocês juntos E ao cantor Luiz Castilho Que hoje é aos 69 anos de idade E... 40 com as 45 anos de carreira, com as suas lindas músicas, com as suas lindas composições, inclusive aí fazendo mais música nova agora recentemente nessa quarentena. Que Deus possa abençoar a sua vida, multiplicar os seus anos de vida, viu Luiz? Eu não conheço você pessoalmente, mas já conversei por telefone, pelo WhatsApp. Uma pessoa, pessoa humilde que parece que Parece não, né? Uma pessoa do povo, uma pessoa simples, mas que realmente tem história feita nesse país, através das suas músicas, através da sua história escrita no meio da música gospel. Que Deus te abençoe grandemente, vai aí a nossa homenagem. A nossa homenagem da Rede Saudade do Sertão, que até hoje toca suas músicas aqui. E com muito prazer, com muita satisfação, que nós deixamos aí, esta pequena homenagem, a família Castilho, em especial ao cantor compositor Luiz Castilho. Que Deus abençoe a você, Luiz Castilho. Continue firme na presença do Senhor até a volta dele.